Salve, muito bom dia para vocês estão assistindo meu canal e esse mochilão maravilhoso que estamos fazendo around Australia e Ásia. Ah, ontem eu não coloquei o final do vídeo porque tinha muita coisa já para mostrar, então essa é a continuação do dia 2, que já é o dia 3 e eu tô confuso e... enfim. Esse é mais um The Ash Austrália começando para vocês, esse é o terceiro dia do nosso mochilão em Melbourne. Eu espero que vocês estejam curtindo bastante esse mochilão e estejam conseguindo viajar com a gente. Se vocês tiverem alguma dica, sugestão, alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários também é, com alguma coisa que vocês quiserem ver ou alguma coisa assim. Então deixa aqui nos comentários e a gente vai continuar essa viagem maravilhosa pela Austrália. E segunda-feira estamos indo para Tóquio, cara, que maravilhoso! Então se você tá curtindo esse vídeo aí, vai continuar com a gente e... O Fabinho tá aqui com a gente de novo, olha só. Oi, Fabinho! <risos> não fala nada, os caras não me descomentaram, né? <risos> o... Falaram o, o Fábio do Quem Sabe Ele Fala Mais. Cara, hoje à ah, noite a gente que vai beber que com o Fábio. Quem é isso? Hoje a gente vai beber junto, né? Claro. Quem ah, comentou que isso? A gente vai falar mais. Onde foi ah, esse aí comentário? Vou dançar. Vou dançar. E toca tá com a Paty também. No, no, Oi, Paty. Oi, gente. Tem esse... <risos> o Fábio bebeu gravo o Fábio Bêbado. Bêbado. Porque assim, quem sabe ele fala mais Eu fico feliz que a gente conseguiu gravar vídeos ontem Porque hoje tá chovendo de novo Então, eu, eu sinto que Melbourne Tem uma, uma proporção de Cinco dias de chuva pra dois de sol É um negócio assim é, Então a gente conseguiu pegar um dia de sol em Melbourne é verdade, ontem o problema É problema gente é, eu acho que o problema é a gente, a gente trouxe toda a chuva que não tem Queens, a gente trouxe pra Melbourne A gente veio tomar café num lugar e eu tô me sentindo buzz naquela cena com a Maricotas. Tomando chá com a Maricotas, com a Dona Maricotas. Eu tô me sentindo tipo um ogro numa casa de bonecas. Olha esse lugar, cara, tipo, não é pra mim. essa cebolinho é aí, um bolinho que vem florzinhas. Ai, que Olha <risos> o também vem, querido. A sua é flor melhor. aqui, olha a minha florzinha. Hoje nós não temos muitas coisas para mostrar porque tá chovendo de novo e eu só fiz isso, tô fazendo esse eu vídeo mesmo tá. para poder mostrar o meu café da manhã com a dona Maricota. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. A Paula resolveu vir no museu Como vocês gostam de acompanhar os meus vídeos Vocês sabem que eu adoro museu Eu super adoro Acompanhar museu e etc eu Sou um cara, né Uma cultura Adorbitante A Paula me trouxe um lugar que tem A história dos videogames Eu vou morrer! Eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Está Você tá jogando um Tomb Raider aí, vale? Cara... Comenta e seis. Mano, o Nintendo 64 já está no museu. Eu tinha um desses. Eu tinha quando isso? Que ele é? 96! É, ele é antigo, né? Caralho, eu tinha um desse, velho! Então, eu tentei jogar esse aqui e eu não consegui não. Cara, não pode é. ser. Não deu pra jogar esse daqui, é muito difícil o jogo. É. <risos> Caralho, velho, eu tô, eu tô Eu não tô acreditando nisso. E o rap? Esse controle aí tava com salgado. Nossa, cara, que isso! Que absurdo, que absurdo, é absurdo, é absurdo, absurdo, Cara, imagina daqui a 20 anos o Playstation 4 vai estar no museu, velho! Porra! Caralho! memes já estão no museu, gente! Queria dizer isso pra vocês, velho! Olha os iPhones! Os iPhones, Bom, achamos um lugar que eu vou ficar aqui o resto do dia, né? Aqui, como vocês podem ver, tem gente jogando FIFA. Então, eu vou ficar bem por aqui mesmo, achei! Cara, se eu, sou, se eu, sou, se eu soubesse que tinha exposição antes, eu não tinha conhecido metade de Melbourne. <risos> eu tinha ficado aqui jogando um Fifa de boassa de boa. Irado, cara, irado. Nossa, revê um Nintendo 64, cara, que isso? Eu tô na idade do museu, eu não tô acreditando que eu tô na idade do museu, velho. O 64 foi lançado em 96, eu tinha 6 anos de idade. Caraca, cara, como eu tô velho. Última noite em Melbourne. Você tá me filmando? Eu filmo Hã? você. Mano, tem três youtubers na mesa, gente. O que a gente faz? O que a gente faz? Filma, o que que a gente faz? É o ah, é o que o Fábio. Ah, Fábio bebe, por favor. É, é verdade. Gente, o Fábio está Saúde bebendo. Saúde para André. Como? Acho que o nome dele era André. Saúde para André. Saúde para André. Saúde <risos> então, para o André. gente. Então, porque. Olha o Kazé. O Kazé é amigo de muitos anos aí. Vamos reencontrar essa amizade de Melbourne. O Kazé não parece o Cauê Moura? Vamos o Cauê Moura. Eu não sou eu, você não pediu uma bebidinha, né? porque eu sou uma pessoa muito chique então eu pedi aqui o coquetel do... Capitão América eu pedi o do Capitão América hot é. chocolate com licor de cereja e vodka de vanilla. muito viado. Né? e hoje acaba a série de vídeos em Melbourne Estamos aqui já para pegar o busão para ir para Gold Coast Eu não sei se eu faço um vídeo de Gold Coast ou não Porque na verdade eu sempre vou para Gold Então eu não sei se vocês querem saber alguma coisa sobre Gold então, Se vocês querem que eu faça um vídeo de Gold, comenta aí nos comentários Comenta nos comentários é foda, né? Eu não consigo parar de falar isso Deixe seu comentário aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo de Gold Se não tiver muita gente interessada, eu não vou fazer não E Vamos pegar o voo o Japão amanhã Então eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos de Melbourne Foi um prazer fazer, a cidade é maravilhosa Uh, tô muito, muito feliz de ter vindo pra cá Com certeza a gente vai voltar pra cá no verão Pra curtir mais as praias e fazer os 12 apóstolos Também, que a gente não conseguiu ir uh, Então é isso, se vocês estão gostando Dessa série aí, se inscreve no canal Deixe seu like aqui embaixo E até o próximo vídeo Beijo pra vocês, tchau